A gente está fazendo queima na parede, para dar aderência na parede, e 15 na peça. E aqui a gente está fazendo a compactação com ela justamente para isso. Tá? Não precisar fazer o um arraste, você compacta com ela, e ela vai, conforme você vai vibrando, a argamassa vai cedendo e vai chegando, e aí depois você trava no clique. Então, pessoal, o arraste é para quando você não tem uma ferramenta igual essa, que é a vibração. Se você não tem... Tá no marca de borracha, tranquilo Você põe a peça aqui um centímetro afastado Arrasta, volta, arrasta e encosta Em cima a mesma coisa Arrasta para cima e para baixo Os cordões vão dar uma desmanchada Você acaba de compactar na marreta de borracha Se você tem uma ferramenta dessa aqui ó, Você colocou a peça aqui Você vai passando ela na, na peça Ela vai automaticamente Por vibração fazer a argamassa ceder E preencher todo o espaço Beleza? Então aí pessoal, é o seguinte uma máquina dessa aqui, ó, vale muito a pena se você é azulejista, profissional, se você trabalha todo dia com isso aqui. Isso aqui é uma mão na roda, vou te falar a verdade você. Estou fazendo testes com ela aqui, em vários formatos. Vou fazendo no piso, estou fazendo na parede, no banheiro, já fiz na cozinha. Sensacional, eu não fico mais sem essa. Beleza? E você quer saber onde compra isso aqui? Na descrição tem aí, nossa loja tem vários modelos lá, beleza? Com vários preços também. E quer aprender tudo o que eu estou fazendo aqui? Entra no nosso curso, se inscreve Melhor curso das legistas da internet. Você vai aprender todas as minhas técnicas. São mais de 90 aulas. E agora eu vou, vou colocar mais aulas dessa casa aqui também. Vai passar de 100 aulas com certeza no nosso curso. E você ainda tem assessoria comigo direto pelo WhatsApp. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe os comentários. Novos comentários para a nova matéria. Valeu, galera. Abraço. Fui.